Mestre, eu trouxe a garota. Perfeito. Agora o rei irá fazer tudo para salvar sua princesinha. <risos> o meu pai já deve ter mandado soldados para me buscar. Então acabou para vocês. Não tenha ter certeza disso, princesa. Chefe, você viu? Um garoto caiu do céu hoje de manhã. Ele pode ser perigoso. Se ele ficar no nosso caminho, eu darei um jeito nele. Foi mal. Como assim? Você não me parece muito bem, garoto. O que aconteceu? Ah, Eu encontrei um homem de pedra. Deu pra ver. E a minha espada? Aonde ela está? Ah, que não durou nem um golpe. Ela não ia durar muito mesmo. Aqui, toma essa poção para te ajudar e te curar. E eu tenho que parar de dar coisas de graça para você, garoto. Ah, estou me sentindo bem melhor agora. Ah, essa poção é muito boa. Foi você que fez? Não, consegui de uma cozinheira loira com um papagaio falante. Hum. Aliás, eu estava indo para o castelo, quer ver comigo? Tá, mas... onde a gente tá? Estamos em Monte Vermelho, tá, mas... um reino Ei. muito problemático. Você vai ver o porquê quando chegarmos ao castelo. Mais tarde... Finalmente chegamos! Ah, então... essa aqui é a entrada da cidade? Não leva mal não. Pensei que ia ser maior, mais legal. O dinheiro não foi suficiente, entendeu garoto? E qual seria a necessidade de uma cena de dois minutos mostrando somente a entrada? É. É. Eu tenho alguns assuntos importantes para tratar. Você pode arranjar o que fazer sozinho. Até mais vi. Então o que tem para fazer nessa cidade? Olha só pra você. Você acha o aventureiro? Desculpa, tá falando comigo? Posso que você não durou um minuto no soco comigo. Você tá doido, cara? Não seja fracote, lute comigo. Eu não vou fazer isso. Pó, <risos> pó, pó. Impressão minha ou você imitou uma. Cara, para com isso, tá fazendo vergonha. Eu pô, não pô, vou. Pô, pô, pô, pô, cara, pela pô. última vez. Pô, pô. Ah, cara chato. Esse lugar tá ficando cada vez mais maluco. Atenção cidadãos de Monte Vermelho! O rei exige que alguma alma de bom coração enfrente o terrível feiticeiro e resgate a princesa. sendo certa diretamente com o rei. Que coisa é essa? Eu não vou lutar contra um feiticeiro maluco só pra resgatar uma princesa que eu nem sequer conheço! Ai, que droga! Rolori, eu quero falar com o rei! Então é você? O bravo guerreiro que salvará a minha filha? E eu tenho escolha? Uh, é, é verdade. O mundo aberto fica depois disso aqui. Hum. O que você quer para salvar a minha filha, rapaz? Não sei. Talvez dinheiro? Ah, não. O reino está em crise faz um tempo. Desde que aqueles capangas do feiticeiro tenham feito uma bagunça nas nossas terras, estamos enfrentando uma grande crise. Que tal um título real do seu agrado? Ah cara, você com certeza tem algo melhor para oferecer. Qual é? Você é o rei? Oh. Eu não queria chegar nesse ponto. A mão da princesa. E nada mais. Opa! Uh, ela é bonita? Lá está ela. Fechado. Mas você tem calças aí? Tô de cueca desde que eu cheguei. Toda armadura real, filho. Agora vá. Resgate a minha filha.